Fala meus amigos, aqui é Yuri Gaier, idealizador da drone de garagem. Olha só, esse drone veio de fora para Fortaleza e com toda excelência, claro. Foi consertado, feito manutenção, reparo. Tá, câmera Hasselblad funcionando perfeitinho. Olha que skin lindo, né? Com uma temática é, do exército e tá saindo agora vai ser embalado vai, vai entrar pela pra limpeza né e vamos fazer a devolução desse equipamento o cliente está lá muito feliz doido para receber e doido para voar esse equipamento se você tem um equipamento com problema não precisa para mandar para DJI manda para drone de garagem que a gente resolve o seu problema a micro microeletrônica é garantida e a gente resolve o seu problema valeu galera